É uma data importante, penso que nesta data importante é preciso que se dê uma olhada para trás, uma, um olhar retrospectivo para ver a caminhada que foi feita, para descobrirmos os nossos acertos, os nossos descaminhos e também no presente preocupar-nos com o nosso caminhar para frente um olhar, assim, prospectivo e aí, evidentemente, os desafios que nós encontramos na nossa análise atual devem servir de estímulo, de oportunidade para planejarmos bem o nosso futuro e redobrar-nos com um novo vigor para a caminhada. A igreja precisa de nós, Francisco precisa de nós, e o mundo precisa de nós. E nós estamos aí à disposição.